No programa da Eliana, Xuxa revelou que fez teste de fidelidade com Juno Andrade, era noivo. Xuxa Meneghel não teve papas na língua para confessar que já tinha interesse por Juno Andrade, com quem namora há nove anos, desde a década de 1980. Ela também entregou que o fez passar por uma saia justa no passado por conta de diversas cantadas e que o cantor passou no teste de fidelidade. Ele era noivo, mas não falava, lembrou ela. Xuxa brincou que já arrastava uma asa para o músico desde que ele fez suas primeiras participações em programas como o Show da Xuxa, de 1986 a 1992. Alguns vídeos da época com os chavecos da Rainha dos Baixinhos chegaram a virar meme nas redes sociais. Eu dava em cima dele. Até já perguntei se ele namoraria uma fã, porque eu era fã dele, contou Xuxa ao participar do programa Eliana deste domingo, 19. Ele era noivo, mas não falava, acrescentou ela, em sua defesa. A comunicadora ainda contou que, anos depois, seria responsável por dar o primeiro passo na relação ao pedir o telefone de Juno. Ela se surpreendeu ao ligar pela primeira vez, já que ele pediu para adiar a conversa por estar na companhia da filha Luana Andrade, atualmente com 17 anos. Bom que ela entendeu e gostou, acrescentou o ator, que está escalado para viver um professor de música em Poliana a moça. Eu me apaixonei porque eu sabia que ia pegar um homem de verdade, que coloca a família em primeiro lugar. Não era só sexo, não era só uma transa, derreteu-se a loira. Apesar de já estar caída pelo galã, Xuxa disparou que o fez passar por um interrogatório. Eu fiz todas aquelas perguntas necessárias, se ele fumava, bebia, arrematou o artista. Eliana revelou que fez o convite para Xuxa participar de seu programa no SBT no grupo de WhatsApp que elas mantém com Angélica. Depois do sinal verde de Juno, a gaúcha ainda ajudou a colega de profissão a montar o restante do elenco para o quadro Minha Mulher que Manda. Ela convidou Sérgio Malandro que foi o seu príncipe encantado em Lua de Cristal, 1990, e a Espaquita paquita Andrea Veiga, a primeira assistente de palco a receber o título.